Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E robôs de venda funcionam? Afinal, o que, que são esses robôs? Nesse vídeo eu vou explicar para você o que são esses robôs de venda automática se eles funcionam, o que, que se trata, né? Inclusive, eu já vou explicar agora para você, tá bom? Robôs de venda, eles são simplesmente programas de computador que rodam em sites, geralmente, né? E eles fazem, sim, vendas de forma automática Ponto final Porém, contudo, todavia, é simplesmente um programa que rastreia contatos, rastreia pessoas e tudo mais, ele consegue novos clientes, ele é muito, isso é muito legal, né, no quesito dos robôs, eles conseguem novo, novos clientes para você e em seguida você pode realizar várias e várias vendas, seja como afiliado ou como produtor, tá bom? Então eu separei alguns tópicos aqui sobre esses robôs, tá, de forma mais geral e eu vou falar para você agora, tá bom? Então, primeiramente, eles são programas de computador, isso é simples de entender, eles são simplesmente um programa que a pessoa foi lá escreveu todo o código do programa e ele opera 24 horas por dia, tá? E sete dias por semana, 30, 30 ou 31 dias por mês e ao é ano inteiro. Então você pode operar com ele o ano inteiro sem cansar, sem parar e tudo mais. Então você pode utilizar ele direto todos os dias, todas as horas, todo momento, tá bom? O segundo ponto aqui ele procura futuros clientes. Sim, esses robôs eles conseguem vasculhar grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, até mesmo Instagram para procurar novos clientes, novas pessoas aí para você poder vender para elas, né? Então ele procura pessoas, mais e mais pessoas, mais e mais contatos para você, desde o contato do Facebook, no perfil, até mesmo um número do WhatsApp, por exemplo, em grupos do WhatsApp, inclusive, ele procura, esses robôs eles conseguem entrar nesses grupos e fazer esse sistema de forma automática. Ele coleta contatos para você, e quanto mais contatos, mais vendas, não é mesmo? Então vamos lá. Terceiro ponto aqui: enviar mensagens em massa. Alguns robôs fazem um envio de mensagens em massa. Ou seja, eles pegam aí mil contatos, por exemplo, e envia a mesma mensagem ao mesmo tempo para esses mil contatos de forma automatizada. Isso é muito legal, tá? Isso é um ponto bem importante dos robôs aqui. E eu também tenho que falar sobre um quarto ponto aqui que com os robôs você consegue administrar os seus contatos e seus futuros clientes. Ou seja, se hoje você faz por mês, 40, 50 vendas por mês aí, trabalhando sozinho, né, sem robô, sem nada, só você aí nas suas redes sociais ou na sua empresa mesmo, né? Você consegue fazer de 40 a 50 vendas. Com os robôs, você conseguiria em média aí 150 até 200 até 500 vendas, por exemplo, tá? Por quê? Ele, digamos que ele maximiza o seu trabalho, ou seja, ele te reduz o tempo que você tem que estar tá ali para, digamos que desenvolver aquele trabalho, aquela comunicação com o seu futuro cliente. Então ele já faz esse processo para você, você claro que você tem que escrever lá e quando você escreve ele já vai enviando para vários clientes ao mesmo tempo né então ele faz esse processo para você que é de contato com o cliente ele consegue ali você vai enviando as mensagens para vários por exemplo sem vendas simultâneas né você pode vender 100 produtos para 100 pessoas em um minuto, por exemplo, então isso é uma, um ponto bem positivo para esses robôs, né? então é bem legal, bem interessante mesmo ficar atento a esse ponto, tá bom? Basicamente é isso, é assim que é a funcionalidade desses robôs, eles conseguem basicamente ter uma automação maior para você, eles oferecem para você esse tipo de automação, mas por que que você gostaria de ter um robô desse? Para que que você precisaria? Como eu já falei, para ter mais clientes e para conseguir fazer mais vendas simultâneas, tá bom? Basicamente isso, quem não quer ter mais mais clientes que não quer fazer mais venda né ou seja ter mais clientes é ter mais vendas cena claro né e em seguida você consegue com certeza mais dinheiro porém tem um ponto muito importante quando se trata de robôs né inclusive no mercado que a gente tem hoje esses robôs geralmente eles são muito caros e geralmente você tem que pagar todo mês para ter acesso ao sistema e tudo mais Porém, eu procurei aqui no Brasil sobre esses robôs para fazer esse vídeo, inclusive procurei aí alguns softwares e tudo mais. Eu achei alguns, tá porém achei um específico que é o mais vendido no mercado hoje, porém também estava salgado o valor dele. Mas eu consegui algo bem interessante. Simplesmente para você que se interessou aqui depois desse vídeo em ter um robô, você pode ter seu próprio robô agora e não quer gastar muito dinheiro, afinal você pode estar começando um negócio ou não estar numa situação financeira tão interessante aí agora, por enquanto, depois do robô, eu tenho certeza que vai melhorar até o seu tempo que você vai ter, ter livre até, vai aumentar inclusive, tendo robô, né então, eu procurei, achei no Brasil um dos melhores, né, é um dos melhores se não o melhor hoje no Brasil vai estar na descrição, é o primeiro link para você acessar você acessando esse link aí, você vai vir para essa página e em seguida, vai ter o cupom de exatos 598 reais de desconto, tá bom? São R$ reais. Eu não sei quando que você vai ter outra oportunidade como essa de aumentar o número de clientes aí da sua empresa, do seu negócio, né? Porém, essa é uma que vai e tá passando, tá? Se você não agarrá-la, né, a oportunidade é como se fosse um anão careca. Se você não agarrar ele, ele passa, você não consegue recuperar ela de novo. Então, essa é uma oportunidade para você crescer o seu negócio, tá? Eu estou aqui no site, lembrando, primeiro link na descrição, logo abaixo do vídeo aqui você vai clicar e vai acessar este site aqui tá, e o segundo link é o cupom de 60% de desconto de R$ 598. Reais de desconto no seu primeiro robô de automação de vendas tá bom clica aí acessa e faz eu vou ensinar como você faz aqui também lembrando também outro ponto importante esse robô ele está hospedado na monetize né você vai ter acesso aí através da monetize vai apagar né no caso o é um sistema conhecido no Brasil todo e também no mundo né que é um sistema de pagamento que é a monetize é como se fosse aí uma rede como a Hotmart tudo mais tá então é um site onde você pode hospedar curso e tudo mais tem várias pessoas que hospedam cursos lá e esse Robô em quesito, ele, a aquisição dele está pela monetista. Então você tem 7 dias para comprar e experimentar o produto. Se em até sete dias esse robô não for de acordo com o seu negócio, que eu duvido muito que isso aconteça, porque é um robô, basicamente, ele pode operar em qualquer negócio, né? É, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Tá? Então você tem sete dias para ter o seu dinheiro investido de volta, que eu duvido muito que vai acontecer, mas não custa mencionar. Né? Aqui estou na página, né? aqui tem a página de um depoimento sobre é, o robô. Tá? Aqui tem algumas informações sobre ele, que ele é 100% autônomo, né? conquiste mais clientes todos os dias, como eu já mencionei aqui no vídeo, Venda mais em menos tempo Gere mais interação e relacionamento Aqui via WhatsApp, por exemplo né? Aqui você tem algumas informações bem detalhadas sobre o robô né? aqui, O robô milionário ele funciona na internet, tá? é um site que você tem aí para você utilizar o seu robô, tá bom? E aqui tem um vídeo bem interessante, tá? Nesse vídeo aqui você encontra informações como que funciona o robô né? Você tem aqui desde a interface, que é essa aqui Até mesmo ó, ele encontrando contatos, olha que legal Você coloca aqui ó, algumas informações, ó, tá vendo? e você consegue é, encontrar contatos, ó. ele vasculha no Google, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, tá vendo? Aqui ele vai procurando, ó, olha só, grupos encontrados aqui, ó, é, 493, únicos, 164, duplicados, 329, conhecidos, 84, por aí vai, ele vai mencionando, né, filtrando as coisas, vai encontrando os grupos, aqui você pode, é, digamos, configurar ele, ele vai vasculhando e pegando os contatos, tá vendo? Que ele vai aqui, ó, ele vai demonstrar aqui no vídeo, inclusive, ó, olha só, quando ele, ele vem aqui e pega é, seis, mais de 600 contados, ó, mais 648 potenciais clientes, né, para você, isso seu negócio aí, por exemplo, nesse exemplo aqui do vídeo dele, né, tudo mais. Aqui ele vai mostrando aqui, ó, a mensagem que envia para mais de 600 contados, até mais de mil, inclusive, como eu já mencionei nesse vídeo, e aqui ele enviando automaticamente, ó, pelo WhatsApp. Pode ver que vai começar a enviar as mensagens, ó. Ele começa a enviar aqui para o primeiro e assim diante, vai mais um, aí depois mais um e assim diante diante. Né? É um robô, ele vai fazer tudo de automático para você né? e já começa agora. Então, clica aqui, quero fazer minha inscrição, você pode descer e ter mais informações sobre quem é o dono do robô, que é esse rapaz aqui. Você tem aqui os sete dias de garantia e você vai clicar aqui em quero aumentar meus resultados. Quando você clicar, você vai vir para essa página. Pode ver que o preço dele está de 997 reais. como eu falei, robôs são caros, porém com o cupom que tá na descrição do vídeo. Não sei quanto tempo vai durar, tá bom? É outro ponto também. Não sei quanto tempo vai durar, porém tá aí para você utilizar. Vem aqui em possui cupom de desconto. Vem aqui e cola o cupom. Tá? Dá um ok e automaticamente o valor vai para 399 Lembrando que você pode dividir até em 12 vezes de 40 reais e 6 centavos Então fica bem suave para você E esse robô é vitalício Então você pode utilizar o seu negócio aí por um bom tempo né é, Conseguir vários e vários clientes através desse robô, desse robô em específico né? E aí você vai ganhar dinheiro, tá bom? Aqui é pela Monetize, você pode ver aqui o nome aqui em cima ó. App Monetize, tá? Você pode pesquisar sobre a Monetize aqui, pode Monetize, é um site confiável, uma empresa grande no Brasil e no mundo, então você pode também pagar via cartão de crédito e boleto bancário, tá bom? Essa é minha dica de hoje pra vocês, espero que você tenha gostado dessa dica, desse vídeo em si sobre robôs, né? É, faça aí a aquisição, caso você queira ganhar mais dinheiro. Eu tenho certeza que você quer ganhar mais dinheiro, então... Vai lá e adquire o seu robô, tá bom? Em breve eu vou fazer mais vídeos sobre esse robô, quem sabe? Quem sabe utilizando o meu robô aqui, demonstrando aí os meus resultados, né? Como afiliado, por exemplo, e tudo mais, tá bom? Agradeço por estar presente nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquele gostei. Se inscreva no canal. E é isso, aguardo você em um próximo vídeo. Até mais e tchau.